Conhecer o Drupal Commerce implica conhecer os componentes e a forma como estão articulados. Nós temos neste diagrama, inspirado num outro existente em DrupalCommerce.org, eh, eh, representados aqui eh, as Entities e os Fields que compõem o Drupal Commerce. Eh, ao contrário de uma instalação normal Standard, nós temos uma série de entidades para além daquelas que já são usuais e que eh, a única que é familiar e que é comum aquilo que as pessoas conhecem, será o Node. Temos o Node, Comment, User, o próprio Term, as taxonomias. Mas, para além desta entidade que vem já com o Drupal Core, que é o Node que permite criar Content Types, o Drupal Commerce, desde a origem, desenvolveu toda uma série de entidades para dar a flexibilidade que procurava, Criando a entidade Product, Line Item, Order, Payment Transaction e Customer Profile. Qualquer das entidades, e isso é uma característica do, do componente Entidade no Drupal, uh, podem ter Types, ou seja, assim como nós podemos ter um Node, a Entity Node dá origem ou pode dar origem a inúmeros Content Types, Logo no default temos o basic page e o article, mas podemos criar os nossos. A mesma coisa vai acontecer no product. E na loja nós não somos um, confinados, nós estamos confinados a utilizar um único product, mas podemos ter N types de product com campos diferentes e depois com procedimentos diferentes e lógicas diferentes no fluxo da, da própria loja. A mesma coisa vai acontecer com o Line Item e no, no exemplo da NatureStyle, a loja que nós vamos implementar, vamos verificar uh, uh, a vantagem de utilizar Line Items e em que situações é que devemos usar. A mesma coisa para o Order, o Payment Transaction, que uh, aceita uma série de métodos de pagamento e cada método será um, um Type, um Payment Transaction Type. E o Customer Profile também aceita vários Types. Aquilo que vem por defeito é o Billing Information, a informação da pessoa que está a fazer a aquisição do produto ou do serviço, mas eh, poderemos eh, acrescentar outros eh, Types eh, de Customer Profile e eh, ativando também certas funcionalidades, como por exemplo o Shipping, a parte... Do, do, do envio, pode também ocasionar e ocasiona necessariamente a criação de um novo Type de Customer Profile relativo ao Shipping Information. Para além destas entidades, e que já vimos a flexibilidade que nos permitem, porque cada Type depois vai ter uma série de fields específicos e outros que podem ser partilhados, portanto, seguindo a mesma lógica do que já conhecemos em termos de Node, Uh, temos uma série de campos específicos também e uh, importantes uh, no funcionamento do Drupal Commerce. São eles o PRICE, e já vimos que naquele esquema das dependências que ele é chamado em quase todos, a participar em quase todos os módulos uh, que fazem parte do, Commerce, uh, do Drupal Commerce, ou uh, módulos com TRIB uh, que uh, funcionam com o Drupal Commerce e o address field que vai guardar e vai recolher melhor a informação relativa aos profiles dos clientes. Para além disso, temos um outro uh, campo uh, importante, que é os, são os campos do tipo Reference, aqueles campos que estabelecem as relações. Neste caso, a relação entre a entidade Product e Node, uh, que é estabelecida pelo Product Reference, um tipo específico de, uh, de campo de, de relação, de referência, e que vem com o próprio Commerce. Temos o Line Item Reference, o Customer Profile Reference, e se nós atendermos e observarmos com atenção o diagrama, verificamos que cada Reference faz ou estabelece a relação entre entidades. E o sentido, digamos, destas relações é o que falta explicar neste diagrama e é que tem que ver com aceitar um valor ou multivalor. Isto tem que ver com, quando nós estabelecemos uma relação, de ajustarmos se a relação é de um para um ou de um para muitos. Fixando-nos nesta área do Product e do Node, que provavelmente é aquela que mais facilmente percebem o conceito do que aqui está a ser explicado. Um, nós temos um, um product que tem um código e esse product vai ter um único display que, que, é, que utiliza necessariamente a entity node para ficar público, para ser visualizado, consultado e um, colocado no carrinho pelas pessoas. Uh, no entanto, este node ou este display, pode agrupar vários produtos, e daí nós termos, no sentido do Node para o Product, um multivalue. Isto, portanto, é preciso perceber, e esta é uma das vantagens e das flexibilidades do, do Drupal, dadas pelo Drupal Commerce, é que este Product Reference aceita que o mesmo display combina vários produtos que têm uma identidade própria, um código irrepetível, mas que eh, fazem sentido estar todos debaixo do mesmo eh, chapéu, no sentido de facilitarem a vida ao cliente quando ele vai consultar um produto e quer ver as variações daquele mesmo produto. Que podem ser variações de cor, de tamanho, ou eh, inclusive é de... De, de outras características, mas estas são, digamos, são aquelas mais usuais, pode ser por, por, por sexo, enfim. O que, é, o que é certo é que o node display admite, eh, numa relação de node para product, eh, muitos para. Eh, aceita muitos valores. Se nós transpusermos isto para a Natural Style, nós já vamos ver algo mais de concreto e a ideia é começarmos a dar a este, a este esquema que existe em abstrato algum sentido. E ao, ao passar o slide, verificaram que o Product agora já tem um nome. Portanto, os Products, e nós vamos ter de criar três Types de Product, porque queremos, de facto, diferenciar os nossos produtos, eles têm características diferentes, ou workflows depois diferentes, um, nós quisemos, uh, ou vamos criar, três uh, Product Types, que uh, vão ter e já estão a ver que há uma relação de correspondência direta, três tipos de display também, três types O bouquet para o bouquet display, o bonsai para o bonsai display e o garden para o garden display. E porquê criar três displays e não um único display para os três tipos de produto? Nós vamos depois detalhar isso, mas aqui a ideia é obtermos com este, este tipo de configuração uma maior flexibilidade na hora de depois mostrar o conteúdo ao utilizador. E vão ver que as vantagens são inúmeras em seccionar e não agruparmos aqui os displays. Em termos de line item, também vamos trabalhar esta entidade e vamos criar um type específico que é o do gift message. Ou seja, é o dar a possibilidade às pessoas quando estão a adquirir um, um produto da loja de uh, indicarem se as flores são para uh, oferta ou não. E uh, ao ser uh, digamos, acionado este, este item, uh, uh, fica disponível no um campo Message e todo este procedimento passa-se ao nível do Line Item Type e não do Product ou do Product Display.